Você tem que achar, vai cair em cima. é uma hora vai certo. É, uma hora vai cair em cima. Você pode tentar quantas vezes for preciso até cair, alinhar direitinho. Esse piquezinho com o da carcaça aqui. Tem gente que marca com caneta. Eu não acho legal você porque... É se você lava, Rapaz, se você esporta, é, é isso aí, vai perder. Some! É, é isso aí. Entendeu? Some aquilo. Tinta de fogo que você for colocar. Depois de lavar, já era. Então você marcou aqui. Marcou aqui, não dá ruim nunca. Aí é onde que isso vai sempre encaixar direitinho né? É, aí é onde que a posição eu, eu ponho até aqui no final Mas tem alguns aí que põe pro lado de lá também no final uhum. Entendeu? Desde que você marca aqui o eixo que marca aqui, e marca é é que... aqui Aqui pode marcar que aqui não leva a hora, não, não, aqui... Aqui leva, aqui Sim, né? pode marcar Isso, com certeza Aqui é onde que você pode riscar e tudo que não vai... Um risco, risco pequeno Aonde uhum. né? que não vai dar problema quase nunca. Senhor, então, depois você vai falar mais aqui sobre a circulação do óleo aqui dentro. Quem eu tenho mais dúvidas aqui uhum. como é que ele, ele, ele comporta ali dentro. Ah dentro. sim então, sim com certeza. Mas então a seguindo aí é, desse a partir desse princípio é, eu preciso estar tá falando agora é de que é, a gente vai abordar essa questão do, das outras peças aqui. Vou abordar 22, 23 de cada peça do, do corpo de válvula, no caso aqui, ó, o eixo de entrada, a gente tem que voltar isso aqui amanhã, porque eu esqueci de trazer a peça lá desmontadas. Aí eu vou falar dessa questão que o está perguntando ali. Entendeu? Porque eu preciso de falar, porque é desmontado igual o carretel aqui. O carretel tem ali o um desenho da, da, da, da maneira que o óleo passa ali dentro, né? Em conjunto com o eixo de entrada. Aí tem aqui essas duas partes aqui, que é a barra de porção e o pinhão propriamente dito. Esse aqui, da linha forge, a barra desmonta do sem fim, do pinhão aqui, né? Na página 24 e 25. Esse aqui no caso aqui ele desmonta, mas a maioria dos outros, se eu desmontar esse aqui por exemplo, ele não desmonta. Ele é uma peça única. para poder o que? É eliminar a possibilidade de Folga. Porque se deu folga é outro defeito. Já viu o carro tomando na mão a direção? Não. não, tomando a mão. Você vira ah, para um lado é. e a direção puxa para o outro. Está tomando a sua mão. Você quer virar para a direita e está puxando para a esquerda. Carros da GM é os campeão desse tipo de defeito. Principalmente o Vecca. O Vecca é esse. Se lá? solta o volante, ele faz curva. Oi? Se solta o volante, ele faz curva. Não, é. ele, ele, ele vai para o lado contrário. Você vira para o lado direito ele puxa para o outro lado. Nossa, você está tá, estressando para a direita assim? Uhum. O volante está ficando pesado querendo ir para outro lado, é isso? Para o outro lado. Para o outro lado. Está puxando, tá? Não, essa questão de pesado. não.